muito bem gente muito bem estamos de volta aqui com você né com mais um pequeno documentário é, sobre duas cantoras uma está aí né é, uma está aí viajando pelo Brasil e mundo evangelizando né pregando o evangelho e cantando para Cristo né a outra já foi morar com Deus né em 2012 nos deixou aí né devido à idade né que todo mundo um dia vai né é, todo mundo um dia vai e ela foi já morar descansar com Deus, né? Vamos falar um pouquinho aí da cantora Araci Miranda. Araci Miranda é irmã mais velha é do pastor, né, do missionário da Miranda. E eu acho que no Brasil, né, principalmente você que é evangélico já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, né, do missionário Davi Miranda. Pois bem, Aracy Miranda. É, acordeonista, né? tocava um acordeão, que era uma beleza, é, irmã do missionário. Se converteu primeiro, né? Ela, ela se converteu primeiro, levou a família toda aí depois, e mais tarde o missionário da Miranda veio a abrir o ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? juntamente aí com a família Miranda. Né? Mas nós estamos aqui hoje para falar da Araci Miranda e Sofia Cardoso. Aracy Miranda é, era uma pessoa, né, que praticamente fazia de tudo, né. Ela se destacou, né, uma mulher à frente do seu tempo naquela época. Por quê? Porque à frente do seu tempo, uma época que praticamente as gravadoras, é, os cantores era tudo é, regido aí pelos homens, né, naquela na década de 70, né. É, aliás, na década de 60, quando ela começou, em 1965, é, praticamente todas as gravadoras pertenciam a homens, é, a pastores, etc. E tal. Araci Miranda não, né? Araci Miranda praticamente deu uma revirada no tempo nessa situação. É, em 65, ela começou a gravar, é, com a sofia cardoso né vamos falar depois um pouquinho da sofia também é da onde que ela veio né e qual é a ligação familiar que ela tinha com a araci mas em 65 eles começaram a gravar é, com formando aí aquele dueto né araci miranda e sofia cardoso e logo mais adiante ela já abriu aí o seu próprio selo né sua própria gravadora se destacando né? a primeira mulher da época Eu não tenho conhecimento que outra mulher é, estaria na direção, né, de uma gravadora na época, né, somente era assim Miranda, ela abriu o selo aí da Discoteca Evangélica Deus e Amor, né, que por sinal, é, no meio dos evangélicos foi um pouco criticado na época, né, é, por esse nome, Discoteca Evangélica Deus e Amor, mas as pessoas, né, é, sem compreensão nenhuma, elas falam muito, né, é, discoteca é porque tinha, tá lotado de disco, né? Tava lotado de produções evangélicas lá, e por sinal, grandes produções. É, essa mulher, essa irmã, ela se destacou aí em produzir é, cantores que veio a ser conhecido praticamente nacionalmente na época. Cícero Nogueira, por exemplo, passou pela discoteca Deus e Amor, logo no começo, eu não sei se foi o, o, o primeiro disco dele, né? Ou o segundo mas eu sei que ele passou pela discoteca Deus e Amor no começo, no comecinho dos anos 70. É, Alceu Pires é, chegou a gravar dois discos lá. Eu creio que um dos primeiros também, né? É, um dos primeiros é, que ele gravou lá na discoteca Deus e Amor, inclusive com a participação da própria Araci Miranda e da Sofia Cardoso. Quem é mais? Quem mais se destacou nessa nessa empresa, nessa gravadora? É na direção da nossa irmã Araci Miranda. É nada mais nada menos do que é, Luiz Castilho. Luiz Castilho, é, antes de, de formar o grupo Irmãos Castilho, né, que gravou muito e ficou muito conhecido nacionalmente, ele gravou o primeiro compacto pela discoteca Deus e Amor com a nossa irmã Araci Miranda, né. É o testemunho famoso do, do pastor Adão de Campos também, né. É, foi gravado pela Araci Miranda e muitos outros, né? Os Mensageiros da Paz, Conversão de Dois Ladrões e muitos outros, Irmãos Paim, é, os Gaúcho, é o Gaúcho Alegre, né? Começou aí com a sua dupla lá na, na Discoteca Deus e Amor. Quem mais também, né? Os, os Irmãos Torres. Você sabe, você lembra quem é Irmãos Torres? Eu duvido que alguém conheça Irmãos Torres, mas na realidade quase todo mundo conhece, né? Não com esse nome. Eles começaram, a lançaram o primeiro disco com a Araci Miranda, como o título, é, aliás, como Irmãos Torres, é, a dupla Os Canarinhos de Cristo, né? É, eu duvido que alguém é, reconheceu o nome na hora que eu falei, né? O primeiro disco dos Canarinhos de Cristo não foi pela Estrela da Manhã, é, aquele famoso disco Vida, mas sim foi como Irmãos Torres pela gravadora da Araci Miranda em São Paulo, né? Que ficava ali na rua Conde Sarzedas, que lançou muitos discos, muitas pessoas hoje conhecidas pelo Brasil, é, lançou o André de Paula, o, o saudoso André de Paula, começou lá, gravou toda, toda a coletânea né, é, que ele tem gravada até a sua morte, foi na discoteca Deus e Amor. Enfim, né, muitas pessoas passaram lá, o próprio Zé da Roça, né? Zé da Roça que nos deixou novo, ele era uma pessoa é, bastante nova né, de, de idade, morreu cedo, mas gravou muitos discos. Ali na Deus e é Amor me parece que ele deixou aí questão de três lançamentos, né? É, três lançamentos, como Zé da Grota, né? Devido a um probleminha judicial que ele teve. É, sobre o, o nome Zé da Roça, né? Eu não, não, entro, não vou entrar a, a aprofundar direito neste, neste assunto, né? Tudo que se trata de judicial né? a gente não pode ficar aprofundando, né? É, também Zé da Grota, quem mais? O Pastor Arlindo, é, Pastor Arlindo, para você que está me ouvindo, né? Você deve lembrar do Pastor Arlindo, duplo Arlindo Antenor, é, que gravou praticamente quase todos os seus discos pela Recanto dos Evangélicos, né? É, gravou aí é, um disco é, um disco acho que é assim um lançamento acho que um dos últimos lançamentos do pastor arlindo foi gravado pela discoteca deus e amor né é, ele gravou a maioria como dupla ele gravou alguma coisa na louvores do coração e depois a maioria dos seus discos foram gravados é, lá na é, lá na louvores do coração né e por final, né, passou pela discoteca Deus e Amor. Quem passou também, né, Grande do Celestial, é, do Celestial é, gravou alguns, vários discos, né, pela discoteca também, é uma produção da nossa irmã é, Araci Miranda, né, é, e, e praticamente nos anos 90, né, eu não tenho a data certinha, Araci Miranda, além disso, né, ela... ela... Ela, ela montou o estúdio A né Que gravou vários cantores De tudo quanto é parte do país Deu, é, deu oportunidade Para muitos cantores se revelar aí No mundo evangélico né? é, Araci Miranda gravou De 1965 Até 1984 Ela fez dupla Com a Sofia Cardoso Gravando aí exatamente 22 discos 22 discos em 88 é, Depois de uma parada tremenda né de de 84 a 88 quatro anos aí ela resolve lançar apenas a Sofia Cardoso né é, com lançamentos único aliás lançamentos em carreira solo é, ela própria me, me disse né eu tive em São Paulo nessa época eu estava perguntando sobre esse assunto eu tive o prazer de estar em São Paulo almoçando com ela na, no restaurante da própria gravadora que eu eu era distribuidor, gravadora da discoteca Deus e Amor também. Ela disse que a, a Sofia Cardoso ainda era muito jovem e que ela já estava numa idade avançada e não, não aguentava mais viajar né, pelo Brasil afora. Então, ela estaria lançando aí a carreira solo de Sofia Cardoso, que, por sinal, né, explodiu no Brasil inteiro. Né? É, explodiu no Brasil todo. Até hoje, Sofia Cardoso, aí, inclusive, tem escritórios para tudo quanto é par do mundo. É, em outros países também hoje a gravadora a discoteca Deus e Amor não existe mais infelizmente pois nossa irmã se partiu e familiares você sabe como é que é né é praticamente todos os familiares E dono de gravadora é praticamente destruíram tudo que os pais construíram e não foi diferente ali né é a discoteca Deus e Amor acabou praticamente e mas só que deixa saudade né deixa muita saudade pois Aracy Aracia, além de compositora, era uma grande produtora no seu estúdio, né? A Seara, trabalhou aí com, é, com grandes nomes que ainda estão por aí. Melk, né? O maestro Melk trabalhou no estúdio A Seara e outros mais. É, ela fez participação em vários discos, ela e a Sofia, é, in, inclusive discos de André de Paula é, e outros mais, né? É, na época... É, gravaram em uma coletânea aí com os irmãos Castilho, né? Aliás, com os irmãos Castilho não, né? Com o Luiz Castilho e a Ana, é, enfim, participou, participou de muitos, muitas gravações é, em tudo quanto é lado que você imaginar. É, essas irmãzinhas estavam aí gravando e louvando ao Senhor com muito carinho, né? Com muita de dedicação, né? É, a nossa irmã nasce em 2012 ela praticamente aí já já tinha retornado à igreja pentecostal deus e amor né, do, do que da qual ficou muito tempo é, congregando na assembleia de deus segundo a palavra dela né, é, se alguém querer contestar essa palavra eu não, não eu não tenho é, não tenho o porquê falar o contrário porque eu foi no ano de 2000, 2000 que eu tive com ela, né? ela ainda falou que congregava já há muitos anos na Igreja Assembleia de Deus, mas tudo indica que ela voltou para a Igreja Deus e Amor um pouquinho tempo antes de partir, né? É, houve uma reconciliação familiar estavam todos juntos no ministério que praticamente ela ajudou a fundar na época e ficou afastada do ministério aí muito tempo, não afastada de Deus né? Estava aí congregando na Igreja Assembleia de Deus, né? É uma produtora que praticamente fez história, deixou a sua história marcada na música evangélica, é, além da, dos discos gravados, além das composições, as produções, Irmãos Paim também né, passou, é, começou lá na Igreja Deus e Amor, é, quem mais, né? Tem tenho, tenho muita gente né, que às vezes a gente é não recorda. Ah, tal tá, o grande Lorival Freitas né Lorival Freitas ainda está aí né é, cantando aí no, no norte do país né é, na época Lorival Freitas começou numa, numa gravadora chamada Novas de Paz né gravou muitos discos lá e depois é, de alguns anos né parado é, pois ele, ele teve enfermo também né mas Jesus curou curou libertou veio para a discoteca Deus e Amor e ficou até então a fech o fechamento da própria discoteca Deus é Amor, né? É infelizmente para nós é, que estamos vivendo aí no século 21, né? Então, em, nós estamos gravando agora em 2022 é uma tristeza muito grande, né? Para nós contemplamos aí todos esses trabalhos gravados em, em várias gravadoras, saber que todas essas empresas fecharam, bateram as portas, fal algumas faliram, outras pararam de trabalhar outros jogaram até material fora, pois a internet aí foi a, a responsável número um por essa situação, né? Mas vamos fazer o que, né? Nós temos de se adaptar é, a essa nova modernidade. Hoje, cantores que não entram na internet é, para deixar os seus trabalhos aí monetizados não vai para frente, né? É, mas é desse, é dessa forma, né? Dessa forma nós estamos aí lembrando aí da irmã Araci, é muita saudade, né? É de uma serva de Deus muito humilde. Que eu por várias vezes conversei lá em São Paulo quando eu ia fazer as minhas compras. Até cheguei a almoçar com a própria, até o filho, né? O próprio Roberto, que é o filho dela, cheguei a almoçar com ele também. Enfim, é um trabalho muito especial que deixa saudade, né? Discoteca. Deus e Amor, lá na Conde de Sarzedas, produziu muita gente, lançou muita gente aí que ainda está no trabalho, lançou a carreira da Sofia Cardoso, né, que era é, praticamente parceira da, da Araci, e hoje aí ela está cantando aí pelo mundo afora, né. Muito bem, falamos um pouquinho aí da Araci Miranda, vamos falar um pouquinho agora da cantora Sofia Cardoso. É, pois as pessoas perguntam, mas ela era filha da Araci? Ela, ela era sobrinha da Araci? Vamos falar um pouquinho dela agora, né? Vamos lá! Muito bem, gente, vamos prosseguindo, né? Vamos prosseguindo aí com as nossas informações, né? Sobre é, Araci Miranda e Sofia Cardoso, né? Falamos um pouquinho da, da irmã Araci e eu até tinha é, saído... É, saído aqui a papelada do lugar Eu esqueci de falar né, Que a Aracy foi uma, a grande responsável A grande produtora do grupo Labaredas também né? é, Você que já é, viveu nessa época Os anos 90 Você lembra do grupo Labaredas Que pereceu aí nas estradas brasileiras é, Morreu todo o grupo Inclusive aí com uma carreira brilhante né? é, Tinha lançado aí dois lançamentos Pela gravadora discoteca Deus é Amor quando lançaram o terceiro, já para uma outra gravadora, não chegaram a lançar o disco, né? É, faleceram nas estradas brasileiras, né? Mas, Deus sabe de todas as coisas e muitos outros, né? Talvez a gente tenha até esquecido aí de algum cantor, mas, é, dessa maneira, deixamos registrado aqui muitas pessoas, muitos cantores que devem a Deus a sua carreira e também... A cantora Araci Miranda Muito bem, Sofia Cardoso Sofia Cardoso é, Algumas pessoas especulam Que ela era sobrinha Da Araci Miranda né? Não era nada disso né é, Pelo que nós sabemos A Araci gostava muito né? é, Que chamava ela de tia Inclusive algumas funcionárias lá Da loja eu, já, eu cheguei a ver é, Chamando ela de tia tinha o Maurício também, né? O Maurício que trabalhava ali do lado, né? Do restaurante. Ele mesmo chamava ela de Ti. Não tinha nada a ver, né? É, mas é, produziu muitos discos aí, muitos cantores. E terminou aí a sua jornada. Mas vamos lá, para a Sofia Cardoso. Sofia Cardoso, ela era, é uma pessoa que... Uma cantora especial, né? Pois, como eu, eu quero dizer especial... Porque nesses 50 anos de carreira, 50 anos de carreira, mas ela é tão velha assim? Não, não é tão velha. O problema é que ela começou a cantar com 5 anos de idade, gente. É, ela começou a cantar com 5 aninhos de idade e está cantando aí até hoje, né? Sofia Cardoso é uma pessoa que vive com a sua vida no altar, segue aí os conselhos, os ensinamentos da, da sua mãe Araci, né? Que ela era adotada pela Araci Miranda, é... Adotada entre aspas, né? É, Sofia nasceu em Vitória da Conquista, cidade sudoeste da Bahia. Era filha de Maria Angélica Cardoso. Isso, é, com um, um ano e meio de idade, Sofia e sua mãe foram para a grande capital de São Paulo e aonde sua mãe conheceu Aracy Miranda e se ofereceu para criar e cuidar dela. É, a própria Aracy Miranda se ofereceu para cuidar dela, mas não afastando aí da sua mãe né, verdadeira. Né? É, em pleno contato com a sua mãe verdadeira, é, ela criou é, e com o tempo, né, é, de 1965, com 5 anos de idade, Sofia e sua é, praticamente mãe adotiva... Formaram a dupla Araci Miranda e Sofia Cardoso, lançando apenas dois anos mais tarde álbuns é, né, de estreia, intitulado Ovelha Perdida, de 67 a, a 1984, quando Araci Miranda resolveu parar de gravar e mais tarde, em 88, lançava aí Sofia Cardoso na sua carreira solo. Né? É, e por sinal um sucesso tremendo no mundo todo né é, tem escritórios para tudo quanto é parte do planeta né é, Sofia Cardoso tem alguns álbuns lançados é, alguns vários né é, é, 88 ela lançou o Justo Galileu 89 Denuncie 90 Mensagem para os obreiros é, em 91 Vai de em 92 Deixe o Espírito Santo te envolver em 93, quero ver os querubins. Em 94, a igrejinha da tua rua. Em 95, exaltado seja o senhor dos exércitos. Em 96, céu morada de meu Deus. Em 97, seguro o anjo. Em 98, só glória. Em 99, voar nas asas dos espíritos. Em 2000, provas e vitórias. 2001, diante do pai. 2002... Portas abertas, 2003 promessas, 2004 experiências com Deus, vamos ser diferente em 2006, 2008 santidade ao Senhor, 2011 renovo, 2013 é, Sofia Cardoso e as crianças, 2015 pura gratidão, 2020, é, 2020 é, convicção do chamado. Em, ao, é, em DVD 2008, 2009, louvor e adoração, muito bem né, monte de lançamentos, muito sucesso, merecido, pois em todas as partes que ela é chamada, é uma cantora que vai para louvar, louvar a Deus, pega o seu acordeon, ela louva, ela prega, ela realmente dá um testemunho de crente fora do comum né, enfim. Araci Miranda fez aí a sua parte, pois criou essa menina na, na obra de Deus, nos caminhos do Senhor, e até hoje ela está seguindo os passos da mãe. A, mãe. a mãe adotiva foi morar com o Senhor e ela está aí pelo Brasil cantando, louvando ao Senhor. Tem várias participações também em muitos é, cantores aí é, conhecidos pelo Brasil. Enfim. Eu tive o prazer já de estar conversando pessoalmente com ela na bancada da, da gravadora Deus e Amor na época. E é uma pessoa espetacular, né? É, é uma pessoa aí que não tem como é, alguém falar alguma coisa de mal, pois só tem semeado coisas boas, né? Ela nasceu em 19 de agosto de 1960 e está aí completando aí 50 anos de carreira, né? É, em 2020 ela completou 50 anos de carreira em 2022 que nós estamos gravando agora em 2022 52 anos de carreira é incrível é, que ainda haja aí pessoas é, em atividade né que está firme com o Senhor né porque muita gente já deixou tudo para lá né é muito bem gravadora atualmente ela tem o seu próprio selo não mais sendo explorada aí por outras gravadoras, e está aí firme na presença do Senhor. Nós, da Rádio Saudade do Sertão, do canal Rede Saudade do Sertão, só temos aí de deixar a nossa gratidão, o nosso carinho, a família da cantora Sofia Cardoso, é, os nossos agradecimentos ao trabalho maravilhoso que a Aracy Miranda deixou aí no Brasil, né? ajudando a escrever a história da música evangélica. Que Deus abençoe a toda a família ainda que está aí entre nós, e também a nossa saudosa Araci Miranda, é, o nosso carinho, né? é, o, a nossa gratidão pelos seus trabalhos prestados pela música evangélica. Que Deus abençoe a todos, um abraço a todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!